Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, estamos aqui numa loja onde nós vamos estar fazendo uma laje seca e uma escada aqui nesse local Porque o cliente vai aproveitar, ó. tá vendo? Aqui tem um bom pé direito, tem 4,80 o pé direito aqui e você vê, pessoal, antes essa loja era aproveitada até aquela marca ali da pintura. Então, eles tinham isso tudo aqui, ó. A parte ali, dali da laje ali para cima, ó, daquela parte ali para cima, tudo desperdiçado. Então, é, fica uma dica aí para você que tem espaço aí na sua loja, tem espaço na sua casa e deseja aproveitar esses espaços, a construção a seca, ela te dá condições para você poder é, fazer isso da melhor forma. Tá ok? Fica a dica aí para você que, como eu, é louco por drywall. Pessoal, agora o que, é que eu estou fazendo, tá? Eu medi daqui para cá 18 centímetros, que é o espelho. E medi daqui para cá 26 centímetros, que é a pisada. E eu vou começar a desenhar aqui os degraus para ver se vai bater certo naquele cálculo que eu fiz. Pessoal, fizemos aqui o desenho, ó, tá? Da escada... Bateu certinho aqui o décimo degrau, tá? E aqui, bateu certo aqui também. Agora a gente vai cortar a estrutura da escada, porém, você desenhar é bom porque você já tem a certeza para poder cortar o perfil certo e, e tudo bater certinho. A importância da gente fazer o desenho ou a gente ter um projeto exato, porque isso nos ajuda a definir o, o, a medida exata dos degraus. né? Como eu fiz o desenho, vi que batia 18 centímetros de espelho, agora é só chegar aqui e colocando os degraus na medida de, que a gente já desenhou aqui na parede. Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, é, tomo aqui para mostrar o resultado né, da obra. A obra ainda está sendo acabada, né? mas vocês podem ver aqui nós fizemos uma sanca. Aqui. Tá ok? É, essa parede aqui também é drywall, tá pessoal? O fogo de gesso. Criamos aquele detalhe ali por causa da escada o patamar aqui da escada. A escada, pessoal, como vocês podem ver, ficou uma escada linda, ó. Já com piso. Quem olha para essa escada não consegue ver a diferença de uma escada de alvenaria, tá? Uma escada firme. Filma aqui é assim, ó. Firme, ó. Bacana. Tá? Tá, ó. Entendeu? bacana mesmo gente aqui, ó. O fundo da escada, ó. né? Muito legal mesmo. Um trabalho muito bacana, pessoal. Muito bacana a, a, aproveitamento de um espaço muito bom, né? A cliente praticamente, ela tinha uma loja e agora ela tem duas. Então, se você pretende aumentar o seu espaço, ganhar espaço na sua casa, Precisa construir uma escada? Construa uma casa de steel frame. Precisa construir um mezanino? Construa de steel frame. Tá bom? Construção a seco, realmente pessoal, é a revolução da construção no mundo. E você aí precisa aproveitar e também fazer a sua obra com construção a seco. Fica um abraço aí para você que como eu é louco por drywall. Quem diz que essa escada aqui foi feita com estrutura metálica e revestimento de drywall? Revestimento não, né? Isso aqui drywall e eu posso colocar o porcelanato normalmente. Quem diz? Olha essa escada. Perfeita, para essa. em cima é o trem. também tudo feito de drywall. Essa laje foi feita de drywall. Vou subir a escada pra você Ó, Normal, escada firme. Olha lá. Chão, ó. Aqui em cima não tá pronto não, mas já dá pra ver. Isso aqui eu posso vir com, cime, com porcelanato aqui em cima, normalmente. Só vir com o material que cola, né? A cola que cola cime, o o piso e tá pronto. Muito prático. Venaria, avenaria, mas é drywall. Me perguntaram sobre ela também, ó. Mas ela fica assim, meio acabadinha. Ele colocou uma placa aqui, depois ele vem fazendo o acabamento. E o chão de cima também, né? O micro fez, ó. O teto. Aqui embaixo ele fez o rebaixamento.